Aberração Minha gente, veja bem Nós estamos aí pagando caro Nos alimentos, não é verdade? Mas nós temos Subiu, subiu Rony Freitas, é verdade Mas nós temos Vá agora em qualquer supermercado Mercearia, você encontra o que você quer levar para sua casa Lá na Europa não tem comida mais não Na Europa as gôndolas Estão vazias o Reino Unido está um desespero. Por quê? Trancaram a população. Lá foram um lockdown severo. Os meses e meses da população trancada. A conta chegou. E aqui nós tivemos um louco. Que todo mundo chamava o Bolsonaro de louco. Não. A economia a gente vê depois. Olha o ferro aí. O presidente que sempre disse. Olha, pelo amor de Deus. A economia e saúde elas andam juntas. A conta vai chegar. Chegou. Então não vamos reclamar. Porque nós ainda temos comida aqui nesse país. Sai aí das suas redes sociais, vá no Google, pesquise para você ver como estão os países da Europa. Vídeos que eu recebi aqui que são reais.